Gregory, eu poderia te perguntar uma coisa? Claro, pode sim. O que é um biscoiteiro? Oh, é uma marca de biscoitos, eu acho. Eu como eles o tempo todo. Então, se alguém me chamar de biscoiteiro? Querem dizer que você gosta de biscoito. Sério? Claro que sim. Fred! Oh, o que tá rolando, garoto? Desce aqui, tem uma coisa super ultra mega importante pra te contar. T -t Tudo bem, garoto. Então, o, -o, o que é essa coisa super ultra mega importante que você realmente quer me dizer? <risos> Montegromary Gator, você poderia por favor parar de perseguir o Gregory no parque? Você tá assustando ele. Então diga o um pirralho para parar de atirar nos meus olhos com aquele estúpido Fezzer Blaster. Ele é apenas um garoto, monte. Ele estava apenas brincando. Bem, esse garoto está sendo bem irritante. E ele está atrapalhando meu estilo. Vamos, Superstar. Monty está um pouco mal humorado esta noite. Eu juro que ele geralmente não é tão rude. Ele é realmente muito legal. Devemos verificar se podemos conseguir algo pra você comer. Dá merda, ela tá velha. Tuas caras, filha do seu irritante. Por que seu pequeno filha da..